humanização, esse projeto que aponta para um futuro mais igual, mais justo para todos e todas. Você sabe me dizer o que é consciência negra? Assim, uma breve definição, consciência negra é, em essência, a percepção pelo homem negro da necessidade de juntar forças com seus irmãos em torno da causa de sua atuação. A negritude de sua pele e de agir como um grupo, a fim de se libertarem das correntes que, que os prendem em uma servidão perpétua. A gente vai em alusão ao dia da consciência negra e chamar vocês para estar tá pensando por que, que o Brasil chegou a estar do jeito que está. Por que, que a gente tem uma quantidade enorme de pessoas negras, pobres, periféricas, que não tem emprego passam fome, que estão em péssimas condições de vida. Isso é o que nos faz vir para a rua, né, fazer um ato como esse, e estar tá protestando né, por essas condições e o brasileiro sobe. E em mulher não se bate nem cor. já dizia o capiba, não importa a sua cor. Negra é comemorada no Brasil já há 50 anos, pois desde 1971, quando o primeiro, a primeira manifestação puxada em todo o país pelo movimento negro trazia à tona as mazelas a que estava é, sujeita a população negra do Brasil. A violência policial, o desemprego, as desigualdades econômicas, as desigualdades... Meu nome é Ricardo Oliveira, sou formado em Ciências Sociais pela UFPB. É a solução, né? colocar e inserir o um negro na política. Eu, eu sou filiado ao PT, Partido dos Trabalhadores e já fui candidato a deputado estadual e também a vereador aqui na cidade e essa questão a gente ainda vê muito sendo necessário abrir cotas para negros em, em espaços públicos e em espaços de representatividade. Se trata de direita ou esquerda, mas a gente precisa ter uma representação popular, e principalmente dos negros, porque é a grande maioria da população. Hoje, no dia da consciência negra, nós estamos aqui de frente ao Teatro Santa Rosa, juntamente com a Marcha da Negritude, diversas entidades para dizer que nós não vamos morrer de bala, não vamos morrer de Covid, não vamos morrer pela falta de assistência à educação, à falta de emprego, à falta de qualidade no atendimento dos hospitais, nas UPAs, dos PSFs nas comunidades. Neste dia 20 de novembro, que foi celebrado em 19, é o 20 de novembro nosso aqui em João Pessoa devido à pauta do Fora Bolsonaro Foi realizado dia 19, mas para nós é sim a celebração do dia 20 de novembro O dia, o dia nacional da consciência negra aqui em João Pessoa A luta pela, pelo respeito à negritude e a essa grande massa que a gente precisa resgatar das administrações públicas e de tudo que tem no nosso país, porque foram eles os responsáveis pelas maiores construções que hoje ainda existem na, na sociedade brasileira. E nós não podemos superar o racismo sem superar esse sistema extremo capitalista que surgiu com base na escravidão. Então, a data da comemoração resiste, da consciência negra, do dia de novembro, que a gente acabou usando todo mês de novembro fazer assinada, a gera, para fazer essa, essa comemoração, para construir assinada, essa luta, assinada, essa luta. É fundamental para trazer o povo preto do Brasil, os mulheres preto, os homens todos, povos e pobres, para luta a construção do verdade da população. Capoeira contra cultura ancestral, luta de libertação no da nosso povo mesmo. Importante é estar na rua afirmando nossa história, nossas memórias. Como cultura ancestral, a gente traz os ensinamentos dos nossos mestres para continuar afirmando das novas gerações a cultura negra brasileira do capoeira. Pessoal, gostaram do vídeo? É isso. Continue assistindo os nossos vídeos. Não esqueça de compartilhar, de comentar, de dar um gostei. E se quiser ajudar o canal, você já sabe, você faça um pix no endereço que está passando aqui agora e ajuda a gente a melhorar cada vez mais a qualidade dos vídeos que estão sendo produzidos, especialmente para você. E para concluir, eu vou deixar vocês com mais imagens da, do Dia da Consciência Negra aqui em João Pessoa, né, com a música de fundo e nossa autoria. Eu pisei na pedra, a pedra gemiu, a água tem vendo não morena, quem bebeu morreu. Eu pisei na pedra, a pedra gemiu, a água tem vendo na morena, quem bebeu morreu. Eu pisei na pedra. Pedra de meu, a água tem veneno morena, quem bebeu morreu. Eu pisei na pedra, a pedra de meu, a água tem veneno morena, quem bebeu morreu. Quero bem, quero bem, quero bem, mas não posso lembrar.